Tem um motivo, porque eu chamo aqueles que doam o seu tempo para assistirem meus vídeos, de minha tropa. Nós estamos diante de uma nova guerra santa, do tipo que a gente nunca viu antes. Os demônios, os hereges, os bárbaros, hoje, estão no poder, em seus tronos de ouro. E controlam não só a nossa nação, mas o mundo inteiro. Estamos diante de uma nova guerra santa. E o que acontece agora é que não temos mais as mesmas ferramentas. Não são as mesmas batalhas. A liberdade hoje é uma chama que está se apagando no meio de uma tempestade. A cada dia que passa, mais e mais combatem a nossa liberdade. Só que não é uma guerra de agora. Desde que o humano é humano desde que a bíblia foi escrita nós vemos que a batalha sempre foi pela liberdade sempre foi daqueles que são os indivíduos contra os coletivos os poderosos os cobradores de impostos hoje quando eu gravo esse vídeo é feriado de tiradentes ele que também combateu os impostos da coroa portuguesa e pagou caro pagou com sua vida eu Acredito na vida eterna, eu sou cristão, mas eu também acredito que a nossa batalha, enquanto não estiver concluída, nós recebemos a oportunidade de voltar nessa terra. No passado, em outras vidas, eu diria, eu pedi para vocês um pedaço de pão para que eu pudesse forjar meus músculos. Eu pedi um pedaço dos seus metais para que eu pudesse forjar minha espada e minha armadura. Eu pedi um pedaço de suas terras para que eu pudesse guardar a minha família. E guerra após guerra após guerra santa, nós combatemos os demônios desse mundo, os hereges e os bárbaros, que não estão dispostos ao diálogo. Muitas vezes, por termos uma índole boa, uma índole do bem, nós acreditamos que a guerra ela não é necessária. Mas quando ela bate na nossa porta, quando invadem as nossas cidades, quando invadem, e destroem e matam as nossas famílias, fica claro que a gente tem que batalhar. E guerra após guerra, após guerra santa, nós destruímos cada um deles. Mais uma vez, meu poderoso Deus me abençoa com um corpo de guerreiro novamente. Eu sei que não parece nos vídeos, mas eu tenho 1,90, 105 quilos e muita, muita força. Só que dessa vez, porque eu chamo de uma nova guerra santa, uma neo-guerra santa, porque se usarmos a nossa força, se usarmos a nossa violência dessa vez, seremos presos e lá passaremos o resto de nossas vidas. Então, os demônios dessa vez controlam toda a nossa humanidade e, portanto, toda a nossa violência. A violência que não é necessariamente negativa, quando é usada para nossa defesa. Aqui no Brasil somos proibidos de defendermos, usando a violência, nossas próprias casas, nossas próprias famílias, as mulheres, seus próprios corpos. É por isso que a gente fala tanto de liberdade. A liberdade é para você ter um berro na mão, para que você, mulher, tenha a mesma ou muito mais força do que qualquer homem dessa terra. Mas isso foi proibido. E todos nós estamos proibidos de usar qualquer violência. Ora, se eu precisasse combater fisicamente qualquer um desses inimigos hoje, eles não teriam nenhuma chance, certo? Mas não podemos fazê-lo. E nem temos intenção. Somos democráticos. Não temos problema com isso. Hoje a única ferramenta, a única oportunidade para batalharmos é o verbo. É a palavra. E é disso que que eles tentam tirar de nós, e podem ter certeza, uma vez que acabe o verbo, uma vez que acabe a liberdade de expressão, nós estaremos numa humanidade escura, sem esperança nenhuma, e tudo o que eles querem, tudo o que eles fazem todos os dias, é para tirar a nossa palavra, o nosso verbo. Então hoje nós temos que combater não usando mais nossos músculos, nossas espadas, mas temos que combater usando a nossa palavra. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir a ajuda de vocês, seja nessa vida ou na próxima ou na anterior. Se nós não nos unirmos, nós seremos destruídos por aqueles que estão de fora. Se nós como população não lutarmos, nós seremos completamente destruídos. Vimos que não dá para depender dessas grandes tecnologias, porque elas também estão sob controle. O YouTube está sob controle, o Instagram está sob controle, o Twitter, por causa do guerreiro Elon Musk, do grande cruzado Elon Musk, hoje nós estamos vendo o que é um viso do lumbre da liberdade de expressão. E não são agora nós, da direita, que estamos sendo checados por fact checks, não. É a própria esquerda, seja a Miriam Lentão, seja o Felipe Neto, seja lá qual deles for, a Janja, todos eles estão recebendo fact-checks, né? que o próprio Twitter mostra qual que é a verdade para a população. E eles estão cada vez mais desesperados, porque não conseguem nos calar. Então, mais uma vez, eu peço um pedaço da ajuda de vocês, cara. E por isso, hoje nós vamos fazer o nosso apoia-se crescer mais uma vez. Eu não tenho pretensões de ficar rico gravando nossos vídeos, assim como nunca tive nenhuma de nossas vidas. A única coisa que nós queremos é um pedaço de liberdade. Por isso, hoje, no dia de Tiradentes, eu estou fundando a fundação Enzo pela Liberdade. Se vocês me apoiarem, eu estarei aqui todos os dias, assim que eu puder e até quando eu puder, lutando por liberdade, falando de liberdade todos os dias. E mesmo quando eu não estiver mais nessa terra, eu garanto que essa fundação continuará existindo, continuará lutando pela objetividade e pela liberdade. É tudo o que nós precisamos. É liberdade. Agora, certo? Você pode apoiar no Apoia-se ou através de boleto ou através de cartão de crédito. Mas caso você não esteja, não tenha disponível esses dois, você também pode participar de nossas rifas aqui no canal, onde todos os meses eu tenho feito um sorteio. Já nessa vez nós temos mil reais no Pix, você pode participar por 10 reais. E, claro, se você esteja vendo esse vídeo no futuro, participe das rifas do futuro, certo? Então, hoje você está de folga porque Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, protestava contra os impostos elevados da coroa portuguesa. É assim que nós temos batalhado. É assim que tem sido todas essas vidas e todos esses anos e todos esses milênios. Tem aqueles que estão no poder que dizem que é pelo bem que eles estão cobrando impostos. Pelo menos Roma era um pouco mais sincera. Era simplesmente para ajudar o imperador e manter o império. Hoje eles mentem, usam o verbo para dizer... Que é pelas crianças, que é pelas velhinhos e tudo mais, o que é uma grande mentira. Então, mais uma vez, eu peço a ajuda de vocês. Contribuam com o nosso canal. Contribuem com esse cruzado, né? O cruzado que fala com vocês. E eu garanto que mais uma vez estarei no campo de batalha. Dessa vez, não fisicamente, mas através das redes sociais, através aqui do YouTube enquanto deixarem. E até a próxima. Tchau, tchau.